Luar de Arendep. Que tal curtir um luau na praia? Comer um peixe fresco comprado aqui na hora? Hum, venha viver tudo que Arendep tem pra você. Luar de Arendep. Condomínio fechado na melhor área do vilarejo. Clube completo com energia solar a 300 metros da praia. Salão de jogos, salão de festas, espaço gourmet, parquinho, piscina adulto e infantil. Pagamento em até 60 vezes.